Estava olhando aqui uma Butterfly Doppler e me deu vontade de pegar essa faquinha aqui, se liga só mano, top demais, e eu já encontrei aqui mano ó, Butterfly Doppler Factor New no Withdrawal, página de retirar skins do Duel Beats galera, que é o site que eu vou fazer vídeo pra vocês aqui hoje, um site que eu já fiz vídeo no passado no canal, O Duel Beats tem alguns joguinhos aqui tipo Crash, Roleta, entre outros, e dá pra você depositar com as suas skins de CSGO, isso aqui que é o legal do Duel Beats, ele aceita as skins. Aceita cartões de crédito, criptomoedas. E na hora de retirar o seu dinheiro, você também pode usar as criptomoedas ou pegar skins CS. Localizei aqui umas skins ciradas no site, mano. Tem Gangnir, tem Hal, Pandora, só. So mas eu só tenho 500 dolin aqui no site. Que já é bastante coisa até. Uma Butterfly Case Hardened. Mas eu acho que eu sou muito mais pegar uma Butterfly Doppler, né? Então vamos tentar multiplicar essa grana. Espero que dê certo. Porque eu não quero perder dinheiro não, mano. 500 dolin é bastante coisa. Aqui no The Ubisoft, a gente poderia também apostar em jogos de CSGO, né? Competitivos e tudo mais. que daí teria que esperar chegar o dia do jogo e tal. Eu vou direto aqui nos games que a gente pode já multiplicar nossa grana. É site de azar, galera. Galera, você tem que ter isso em conta aí, mano Nunca aposte mais o que você pode perder Tem que ser maior de idade também, o link da descrição Garante alguns bônus e tals, né Você pode usar o link da descrição, vai te liberar Algumas recompensas aí e tals, né Que você já vai conseguir claimar alguns coins grátis Que é muito legal do Dolbyte Então usa o link da descrição pra colar aqui no site E no mais é isso aí, mano, eu acho que eu vou nos fix Principais aqui de slots, tá Switch Bonanza já conheço, vou começar com 100 dolinhos. não vou ser muito Ganancioso, basicamente o que a gente precisa é uma combinação Boa de multiplicar multiplicador, velho. Ó. 8x é baixo ainda. Ó, agora tem dois multiplicador bom, duas bombas, três bombas, quatro bombas, tá ali em cima. Só que o valor não foi, não foi lá bom, né, mano? Três bombas, mas mesmo assim não não vai pagar ainda, não vai pagar, mano, sem dó. E acabamos assim. Ixi. uma segunda chance aí pro Switch Bonanza, mano. Vamos ver se cai umas sequências boas aí, o multiplicador bom. Opa, opa, vejo três períodos na tela, isso é bom. Isso é bom. Vai dar pra gente aí cinco rodadas grátis. Beleza, beleza. Aceito. Qualquer okay, que ajuda agora, <risos> Nossa. Repei. Terceira chance de mano. Opa. Opa. Opa. Será que cai mais bomba? Se cair mais bomba... Ô, oh, louco. Ô, oh, louco. Teve, teve chance, teve oportunidade e a bomba não veio, mano. Mais sequência tinha que dar, hein, mano. 61 dólares. Nossa, velho. Nossa, 74 dólares só. Eu me dei mal no City Bonanza aqui e vou no Gate of Olympus. Eu vou na mesma pegada. Sem dolin, só sem dólinhos. Bom, vamos lá, vamos lá, mano. Sem dólinhos, vamos ver se paga, vamos ver se dá lucro. Dolinho tá caro, né, mano? 1 um dólar e 5 reais é... <risos> Mas vamos que vamos, vamos, vamos Boa, boa, beleza O negócio aqui é no final, mano Olha lá, lá, lá, boa, boa, boa Mas tem que vir um multiplicador, pelo menos Aê, beleza Importante dar uma sequência agora com o um multiplicador na tela Pra multiplicar por tudo Ih, não deu Nada de multiplicador na tela, velho Até agora, nenhum Opa, beleza, começou Boa, boa, estacou mais um 2X Ixi, velho, não vai dar nada, não vai dar nada Só agora que começou a ficar alto o multiplicador ali de 14 vezes, mano Mas era pedir demais também Ai, ai, velho, eu tô Nesse aqui, mano. Última vez nele. E se não der, vou ter que dar o in no outro, mano. Ó, ó. Se cair multiplicador agora, salva o jogo. Vamos. Não, não multiplica por nada, velho. Cadê? Ô, louco, cadê o vezes? Agora cai quatro. Vamos lá, vamos lá. Três vezes. Ah, agora vai ser tudo ou nada aqui no Fruit Party mano. Agora já era, véio. agora já era, mano Vamos que vamos, velho, esse aqui eu nunca joguei não mano, Mas eu acho que é o Sweet Banana versão mais fofinho Começamos bem, começamos bem Beleza, ô louco, 110 dólares Tá, tá bom, tá bom Aceito, 129 dólares, toda da sequência de frutas ali dá bom pra gente Não tem nada de bomba e tal, mais uma sequenciazinha ali Beleza, mais outra Ô louco, 453, voltei Voltei. Posso recuperar o prejuízo que deu aqui no Suíte Bonanza, velho? Voltamos de onde a gente começou. Vamos fazer agora uma win legal aqui no Suíte Bonanza, mano. Ó, oh, 100x. Não! Isso aqui é muito raro. Nossa, mano. Você tá doido? Ó, já pagou 400 dólares. Beleza. 400, beleza. Ó, tamo quase chegando na faquinha que eu quero, velho. É só dar bom uma vez aqui, velho. Uma tela boa aqui. Ah lá, mais sequência com a bomba de 25X. É isso, mano. É isso? Ah lá, boa, boa. Ó, mais bomba. Beleza. Olha o tanto de sequência. Vê, a mais bomba, tô feito, mano. Nossa, não vem mais bomba, mano? Cara, as bombas, elas caras tudo em casa hoje, mano. Ah lá, beleza. Duas. Ah não, ah não. Cai mais bomba. Boa, uma de 20x, mano Nice Nice Brilha Be Beleza, beleza Quatro bombas, mano Nice Ó, oh, três pirulitos mais bomba? Se viesse mais bomba ia ser nice, velho. Se der mais alguma coisa boa aqui, vai ser mil dólares na banca, mano. Ô, louco. Podia ter dado mais. Eu vou pro tudo ou nada aqui. Não foi all-in também. Calma lá. Vamos resolver esse negócio aqui pra gente lucrar uma Butterfly Doppler. Olha o tanto de multiplicador ali embaixo, mano. Agora é só dar mais sequência. Boa. Nossa, velho. Caraca. Caiu mais duas bombas. isso que Eu não tô nem conseguindo fazer a conta. Quê? 924 do... Ó, oh, beleza. Quatro pirulitos na tela? Que isso? Quatro pirulitos na tela. Mais cinco. Se cair mais uma bomba. Beleza, mais uma de 10 ali. Nice! Tô rico! 1.900 Dólar a banca, galera Aqui já dá pra pegar uma faca Diferenciada, hein, velho? Já dá pra pegar O item mais top, mano Se liga, Butterfly Fade 1918, nada que uma Visitinha no Crash não resolva, é né, mano? Tá dando 65x aqui Mas eu não tenho certeza ainda o que que Eu vou querer pegar aqui do site Tá, de skins Vocês acham que essa daqui é uma boa ideia? É facinho A gente pegar esses 10 dolinhos que falta Aí, mano, pra pegar uma Butterfly na. Fade dessa, melhor do que a Doppler que eu tava querendo, ou também posso voltar aqui no Dual Beats e apostar esses 1.900 dólares, tentar pegar alguma skin acima de 2, 2.500 talvez até perto de mil dólares eu tava querendo uma RALP, um inventário talvez essa aqui ó, já encaixa ou uma OPzinha Medusa também, que não ia ser muito difícil, bom, deixei nos comentários o que vocês querem que eu faça, que eu acho que eu vou voltar aqui no Dual Beats em breve, tá? lembrando os métodos de depósito aí, skins de CS criptomoedas, os cartões de crédito e tal tamo junto, foi um dia muito lucrativo aqui no Dual Beats, mano. 1.400 dolinhos de lucro. É nóis. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!